Oi, formação dos solos e o papel dos organismos vivos nessa formação. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Tive que interromper o vídeo anterior muito bruscamente, eu não estava contando que o vídeo fosse ficar tão imenso, tão grande, e aí eu não tinha planejado esse corte, tive que fazer é, dessa maneira meio brusca. Vamos retomar falando sobre o metabolismo das plantas. O metabolismo da, das plantas vai fazer concentrar o hidrogênio no ambiente. E o hidrogênio, ele vai acidificar o solo. E no que acidifica, ele aumenta o intemperismo da rocha matriz, do lugar onde ele está. Então, a acidez não é necessariamente só ruim para as coisas. Tem um lado positivo, né, de um solo um pouco mais ácido, porque ele vai facilitar nesse trabalho de intemperização da, das rochas e na formação do, do solo. Ao mesmo tempo, as raízes das plantas, elas têm uma ação mecânica, elas se infiltram nas rachaduras e nas fendas das rochas, e à medida que a raiz vai crescendo e vai se expandindo, ela vai quebrando, vai fracionando essa rocha em pedaços cada vez menores, então, é, auxilia também no processo de formação do solo. E uma outra característica é a complexação, que é a formação de estruturas complexas a partir da imobilização e transporte de íons de ferro e de alumínio. E o alumínio pode ser bastante tóxico. Então, diminuindo a, a toxidez do, do solo, por meio de incorporação de, de matéria e ácidos, ácidos únicos, a gente vai ver isso daqui a pouco, né? e de exudatos que a planta é, libera para o solo, pode acontecer a, a complexação desse alumínio e a toxidez diminuir e aí fica mais interessante toda a história. Tem o um processo também de transpiração, a vegetação ela participa ativamente do, do ciclo hidrológico. A chuva que cai, ela infiltra, vai para o solo, a planta absorve essa água e devolve para a atmosfera. Que cai a chuva, que volta para a atmosfera. Na Amazônia, estudos recentes indicam que algumas árvores, dependendo do seu tamanho, podem bombear coisa de mil litros de água por dia para a atmosfera. Imagina a Amazônia, né? milhões, bilhões de árvores ocupando a bacia amazônica, a quantidade de água que é jogada para a atmosfera e que isso acaba formando os rios voadores, que batem nos Andes, desviam, e essas chuvas vêm alimentar o centro-oeste, o sudeste e o sul. Alimentar tanto os terrenos né, com a água, e aí a produção agrícola se intensifica, quanto produzir energia a partir do barramento dos rios. Então, esses rios aéreos, eles são poderosíssimos. E isso explica o porquê é que nessa região aqui, centro-oeste e sudeste, a gente, aqui, para a gente não é deserto. Se a gente pegar no mesmo paralelo ao redor do mundo, África, Austrália, que está mais ou menos no, no mesmo patamar, ali a gente tem desertos e aqui não acontece isso, explica-se hoje por conta dessa umidade que desce da Amazônia irrigando o, o, o Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Carbono orgânico que está presente nessa vegetação, está acontecendo a fotossíntese e está produzindo é, carbono na sua forma orgânica. Os troncos, nós somos carbono. Associado, a, a quantidade está intimamente associada ao clima, como a gente viu. Então, clima mais quente e úmido, mais próximo do equador fotossíntese mais forte maior produção de carbono mas também é, mais acelerado a degradação desse carbono associado à oxidação do ferro em hematita que vai dar um solo vermelho e da, da goetita um solo amarelo a quantidade de carbono que está presente a umidade presente nesses lugares vai favorecer a transformação do ferro em hematita que tem a coloração vermelha e, por isso, solos vermelhos, ou fazer a transformação desse ferro em goetita, os dois num processo de oxidação, e a goetita vai dar um caráter mais amarelado, amarronzado, chama-se bruno brunado ao solo. Substâncias úmicas é, e, e ácidos orgânicos, a partir da decomposição da matéria orgânica e a transformação dessa matéria orgânica em húmus, isso tudo vai gerar, é, vai gerar ácidos, e esses ácidos vão atuar na complexação do alumínio e do ferro que a gente viu ali atrás ainda agora. Falando novamente um pouco mais de acidificação, tem alguns estudos que mostram que algumas árvores, ao interceptar a, a água da chuva, Modifica o pH da, dessa chuva. Então, carvalho da Europa, só para a gente ter uma ideia. Caindo chuva com pH 6, em cima de um carvalho da Europa. Só de bater nas folhas e lavar essas folhas, isso acidifica essa água, né? baixando de 6 para 5.6. A mudança não é muito grande. O pinheiro, o pinus radiata, comum por aqui um pH de 6 cai para 5.1, e o eucalipto, um pH de 6, ele pode cair para 4.4. Agora, se essa água ainda escorre pelos troncos das árvores, a gente pode chegar até um pH atingindo o solo de 3.8, que é um pH já bastante ácido. E como a gente viu, esse pH mais ácido vai atuar em cima das rochas, facilitando a degradação dessas rochas também mas ao mesmo tempo vai acidificar o solo e comprometer as trocas é, de, de cátions né, e, e absorção de nutrientes por conta disso. Falar um pouquinho da macrofauna, macrofauna que nós estamos dizendo aqui, minhoca, cupim, é, cupins são as térmitas, formigas, tatus, roedores diversos. Eles vão abrir galeria, eles vão homogeneizar o solo, vai aumentar a taxa de infiltração da água no solo. Minhoca é fantástica para fazer isso, aqueles furinhos que, que vão fazendo no, no solo, vai transformar a qualidade desse solo, vai incorporar mais, humo, mais humus, vai incorporar e modificar o fluxo de água. Tanto a água, a taxa de infiltração de água, quanto o fluxo interno, vão ser modificados por essas galerias, por esses túneis, é por essas câmaras que, que a macrofauna flo, macro <risos> macro vai fazer nesses locais. E aí vai modificar também a circulação de ar nesses lugares. As raízes necessitam também de ar para fazer as trocas gasosas. A água e ar num solo desse com bastante macrofauna vai facilitar todo esse processo de homogeneização, de rompimento, de, de lugares de compactação. Vai facilitar no fluxo de água, fluxo de ar, fluxo de nutrientes. As minhocas vão trabalhar na incorporação de, de matéria orgânica no solo, assim como as formigas e os cupins vão fazer isso também. Os cupins vão estabelecer galerias que podem é, pegar uma área de quilômetros quadrados, galerias internas. Né, com fluxos de, de materiais, é bastante interessante todo esse processo. Microfauna e, macro, e, e microflora. Então nós estamos falando ali de seres muito pequenos, que a gente vai precisar de lupa ou de microscópio para enxergar. Eles estão presentes, muito presentes, nos estágios iniciais de, de intemperismo. Por exemplo, os líquens. Vão colonizar, são os primeiros seres a colonizarem uma rocha nua. E no que esses líquens estão ali presentes, eles vão liberar ácidos nessa rocha, principalmente ácido oxálico, e esse ácido vai desagregar essa rocha, vai auxiliar na transformação dessa rocha, na liberação de nutrientes que os líquens, os líquens são a associação entre algas e fungos eles vão absorver esses nutrientes e vão começar a formar uma camada um pouco mais é, fácil de desenvolvimento de plantas superiores. Então eles vão iniciar esse trabalho nas rochas, formando uma pequena camada de nutrientes que vai permitir que outros seres venham depois os musgos, as samambaias e na sequência até chegar nas árvores e se estabelecer eventualmente uma floresta, ou um cerrado ou algo assim. As infas dos fungos, elas vão penetrar nas pequenas fissuras das pedras e num processo de absorção de água, elas incham né? e a saída da água, elas murcham e nesse processo né, de sanfona, elas mecanicamente vão abrindo a, a rocha. Microfissuras, por onde entra mais água. Isso tudo vai auxiliar no processo mecânico de quebra de, de rocha e cada vez quebrando mais, aumentando a fenda e, portanto, chegando mais nutrientes e criando condições para plantas superiores se desenvolverem. É, falei dos ácidos orgânicos, dissolvendo os minerais, as micorrisas extraem íons diretamente da rocha, não necessariamente necessitando daquele processo anterior de hidrólise que a água faria na rocha. Então, a ação do, do, do, do líquen, como o fungo está presente, o fungo consegue retirar diretamente da rocha nutrientes que o líquen vai utilizar. Bactérias, outro exemplo, eles vão fixar nitrogênio então associadas também à decomposição da matéria orgânica junto com os fungos, Fungos e bactérias, eles são capazes de oxidar o ferro e o manganês, interferindo na cor, na estrutura e na qualidade do solo, no tipo de solo que a gente vai ter em uma região. E finalmente o homem, talvez o de todos esses o ser que mais interfere hoje no, no solo, com a influência direta né, na pedogênese do solo. E essa interferência vai desde a desagregação de rochas, quando a gente está extraindo o minério, né? a partição dessas rochas, transformando em pedaços menores, e a gente tem visto, por exemplo, barragem de rejeitos, né? o estrago que isso pode fazer, mas, por outro lado, é um processo de intemperismo que está acelerando todo esse processo. A movimentação de solos, a contaminação, a alteração da, da estrutura dos solos, aplainamento, erosão, compactação, irrigação, drenagem, correção, fertilização. A gente atua nos solos de tudo enquanto é maneira. A gente transforma os solos, inverte camadas. O homem é hoje, talvez, né, o ser ou o fator que mais influencia na formação e desenvolvimento dos solos no planeta. Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!